Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos aprender hoje Você pode usar ela de várias maneiras Pode ser como tiara Pode usar aqui na transversal Pode fazer sem embutir Eu tenho certeza que você vai gostar Então já deixa um like aqui embaixo E também inscreva-se no canal Para você que está chegando agora Configure o sininho para receber todo sábado uma novidade Não sai daí não, eu volto já já Você precisa fazer uma escova nesse cabelo, tá? Porque essa trança, ela fica mais vistosa, mais aparente. Peguei uma mecha de cabelo aqui atrás, dividi em três partes, sendo que as duas partes laterais são mais finas, a do meio a é mais grossa. Essa do meio vai ficar fixa, ou seja, é a mesma mecha que eu vou trabalhar a trança toda ponta direita vou fazer um arco sobre a mecha do meio e passar por baixo da mecha da ponta esquerda vou manter esta argolinha onde eu vou colocar dois dedos por cima e por baixo de tudo eu vou pegar a ponta da mecha esquerda. Trago e dou um nó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que daqui pra lá. Então, eu vou pegar a argolinha, ó, por cima da ponta do meio, essa argolinha eu vou pôr os dois dedinhos por baixo... E vou buscar a ponta oposta por baixo de tudo. Por baixo da do meio, por baixo de uma, por baixo da outra. Ó, tá vendo? Por baixo da do meio e por baixo dela mesma. Dei o nó. O próximo nozinho... Então, você viu que cada nozinho é composto da ida e da volta. Agora eu vou adicionar mechas dos dois lados, sempre segurando firme para não escapar. E vamos novamente: eu vou fazer, ó, juntei tudo aqui, vou fazer a argolinha, vou começar pelo lado direito. Agora, dois dedinhos dentro da argolinha e vou puxar. Toda a mecha da ponta esquerda, inclusive a que está embutida, que foi embutida, por dentro da argola. Não terminei, eu vou fazer a volta. Então, eu, primeiro eu fiz a argolinha do lado de cá, agora eu vou fazer a argolinha do lado de cá. Argolinha, dois dedinhos, passei por cima... Vou puxar a ponta oposta lá por dentro e apertar o meu nozinho. Você penteia as mechas sempre segurando firme. Agora o próximo eu vou de novo adicionar uma parte cada lado. E começar de novo. Faço a argolinha, vou colocar dois dedos aqui dentro, e aí já me ajuda a segurar tudo. Esta eu passo por cima, e os dois dedinhos eu vou puxar toda a mecha mais a parte embutida. Por dentro da argola a volta eu só faço o um nozinho sem embutir nada, e assim eu faço. Até a altura que eu quiser, eu posso ou não embutir. Se eu não quiser embutir, eu trabalho só com essas, duas me com essas três mechas, sem embutir das laterais. Você pode colocar essa trança como tiara, fica linda. Você pode mudar a posição, ao invés de assim, na vertical, você pode trazer na diagonal, que fica também muito bonita. E enquanto eu vou terminando essa daqui Fazendo essa parte Eu vou mandar beijo O beijo de hoje vai a turminha Que está participando do grupo Tranças e penteados Lá do Facebook É um grupo que eu montei Pra você mostrar o seu trabalho Então eu quero agradecer A Letícia Reiner Ela é de Carajá, não, Carazinho no Rio Grande do Sul E ela mandou a trança que ela fez, postou lá no, no nosso grupo Outra trança é da Gisele Alves, ela é de Ferraz de Vasconcelos em São Paulo Muito obrigada, olha gente a trança que ela fez nela mesma E postou a foto lá no grupo E olha a nossa trança que linda, maravilhosa se você quer participar da Hora do Beijo, deixe aqui nos comentários o seu nome e a sua cidade. Eu vou mandar um beijo para você em um dos tutoriais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todo sábado uma novidade. Para finalizar, passe um elástico de silicone E coloque o adorno De sua preferência Eu adoro esses pontinhos de luz em espiral E essa é a trancinha de hoje Muito obrigada E não esqueça do meu like Um beijão E até a próxima